Mais um episódio da série Pensadores Hoje falaremos sobre Soren Kierkegaard E também fará parte da playlist Num livro qualquer Porque eu utilizarei livros A cunha na vinheta papito E antes de começar com as filosofia Sei que lá, sei que lá, sei que lá, sei que lá, sei lá, como diria Gessier Quirino, nosso grande Gessier Quirino, poeta popular. Grande abraço, Gessier Quirino, apesar dele não conhecer, eu te conheço, Gessier. Você é um cababom E pra quem tá com pressa, sinto muito. Eu tenho que mandar meus abraços para meu amigo João. É nós. Cababom. Neusa Silva, gostei muito da sua, do seu relato aqui no Facebook, é, é de muita sabedoria, é de muita sabedoria, porque não é preciso muito para pensar, tudo isso é como se diz, segue lá, segue lá, segue lá, segue lá, eu gosto de apresentar a filosofia, mas... A filosofia pode ser apresentada de uma forma mais gostosa de se ouvir. Sabe? De ser vista. Porque a filosofia ela é a vida. É sobre a vida. É sobre a vida. E a vida está em tudo. Então eu gostei muito da sua, do seu relato aqui. É... Eu tô com, com o computador na minha frente, inclusive. Tá? Gostou do novo cenário? Eu vou usá-lo para... A live que eu vou fazer na semana que vem, sexta de amanhã, a oito, né? para quem já viu, já viu, quem não viu, tal, onde eu vou dar umas arranhadas aí, né? Tocar, tocar algumas músicas. O jogo do novo cenário, tem Beatles aqui, tem violão. Vou usar um deles, vou usar esse aqui. E comentar sobre as menos tocadas de Raul o que é menos tocado, se pedirem as mais tocadas podem pedir, porque eu tocarei eu tocarei, eu vou tocar se pedir eu vou tocar, é live é... o meu abraço Neuza o meu abraço para Alex Silva grande beijo grande abraço, Renio Oliveira que está também no Youtube é... e eu, gost... eu gostaria também de comentar sobre um comentário do meu amigo Alex, obrigado, eu que agradeço, eu, eu que agradeço a sua participação, porque na, na verdade assim, sem essa troca, o canal não é possível, nada é possível na existência, né? Então, gostaria de comentar aqui sobre essa busca pela física quântica como esperança, é, é só uma pontuação, a busca pela a física quântica... Ela não explica as coisas É como se em cada tempo Uma novidade uma, no, uma novidade é uma esperança Pois é, meu amigo Alex Silva, é exatamente sobre isso Que eu vou falar no tema de hoje Porque vou falar sobre Existencialismo né? Que desdobra não, O existencialismo Ele na verdade ele é Muito mais do que uma Mera corrente filosófica é, ele não é uma coisa só né? O existencialismo ele, ele é bem complexo Ele surgiu O termo, existenci, o termo existencialismo Ele veio surgir muito depois né, de, Do existencialismo de fato Ser pensado Bom para Kierkegaard, Kierkegaard se baseia na fé como uma loucura. Daí surge todo, daí brota a ideia do pensamento existencialista. O existencialismo como a única possível manifestação. Eliminando a metafísica, eliminando o ser, o que é muito ousado, mas ao mesmo tempo, em Kierkegaard, ele traz isso à realidade prática. Em Kierkegaard, o ser continua, Mas perceba, o ser não existe. É, é aí o ponto-chave, é aí a chave hermenêutica, é aí a virada hermenêutica, interpretativa. É aí o ponto de virada. O ser não existe. Ele não pode existir. Em existindo, passa a não ser. Passa a existir, passa a ser mutável. Nietzsche trabalha na mesma linha o chamado irracionalismo, que posteriormente veio a se chamar a, a, a compor aquilo que seria chamado existencialismo que colocou o vazio nesse buraco existencial. No qual só você, e tão somente você, e tão somente so, sua subjetividade, são capazes de preencher. E eis o problema de Sartre no nível, no, numa grande obra, eu acho, eu indico a leitura, eu tenho aqui, mas não vou atrás, correr lá no, no outro cenário que vocês já viram, sabem, quem é do canal sabe, para ir buscar. É a náusea. É, é uma vida angustiante e, na verdade, reflete a, a verdade. Você cria a sua própria náusea da mesma maneira que você cria a sua própria paz quando, na verdade, tudo já é criado. É absurdo. Isso é absurdo. E só estamos começando com Kierkegaard, por isso que eu não quero aqui é, me deter a linhas de raciocínio lineares. Eu não tratarei aqui de física quântica, porque eu já tratei bastante e, ex, e exaustivamente. Eu tratarei puramente da filosofia de Sartre, de Sartre não, de Kierkegaard, e eu vou mostrar como isso pode chegar, como a física quântica pode explorar essa, essa ponte. Entre o, o nada e o lugar nenhum. Né? E eu gostei aqui do, de, de, um, de um comentário de um amigo aqui, que é o nome de um condomínio, portanto eu não vou citar porque é o nome de um condomínio. Né? Existia loucura. E é, é de fato é loucura. É, e aí, ele colocou aqui, evoluir de matérias biológicas num planeta que é uma esfera flutuante em movimento no universo como uma nave. É uma viagem, mas é mais, é mais louco que isso ainda. Não é só isso. Eu acho muito legal quando a gente olha para. quando a gente estuda a astrofísica, porque a gente vê. A gente vê como o universo é gigantesco. E aí a gente vai vendo as proporções e tal, o nosso cérebro começa a bugar porque ele não, comece, não consegue é, criar sinapses para entender, para criar um entendimento da dimensão daquilo. Códigos, números, enfim, são fórmulas, mas nada que passe de números. Os números são códigos, enfim. E, e mesmo assim a gente buga com a dimensionalidade da coisa. O problema, meu caro, é que é mais que isso, é mais louco que isso. Porque, quando você entra no microcosmos, no universo subatômico, imagine uma bola de golfe. Este é o núcleo do átomo. O núcleo do átomo é uma bola de golfe. Agora, imagine a Terra, o planeta Terra inteiro. Este é o átomo. A bola de golfe é o núcleo do átomo. A única parte nele que é partícula. A gigantesca esfera, isso é só um, um, uma, uma metáfora, não tem como explicar o átomo de uma, de uma forma mais clara. É, não é bem assim. Estou tentando fazer uma ilustração. O planeta Terra inteiro seria uma bola gigantesca, não sólida, apenas de energia, e o núcleo é que seria partícula. O resto seria onda. O núcleo é partícula. Somos isso. Porque somos feitos de átomo. Ou seja, a maior parte é atravessável. O tamanho da bola de golfe em relação à Terra, imagina... É a única coisa que é partícula. É em nós. E por que a gente não passa? Porque a nossa energia é densa. Quando se fala em singularidade, a gente, a gente imagina uma singularidade num passado linear, né? onde existiu, no passado, no tempo passado, existiu uma bola, uma bolinha minúscula, com energia infinita, e se expandiu. Isso é a singularidade, essa coisa infinita que não tem nome. E dão a ela o nome de singularidade. Existiu no passado. Então aí, por quê? Porque imagina-se o tempo dessa forma. Não, a singularidade não existiu. Ela é. E a singularidade é você. Sou eu. Experimentos da singularidade. No espaço-tempo de todas as formas possíveis. É mais ou menos assim que a física vê agora, onde entra Kierkegaard. Bom, para chegar em Kierkegaard, eu fiz umas marcações aqui sobre o existencialismo neste primeiro livro que eu mostrei, não no manual, porque o manual de filosofia que eu apresentei é mais complexo e é mais é mais profundo, assim, tal. Serve para ensino médio e também para ensino superior. Mas, é, inclusive, como livro do professor, ele ele é usado. Mas, assim, é, esse é mais simples, só que ele tem as marcações fundamentais para eu apresentar aqui o conceito. Porque antes eu estou fazendo uma viagem inversa do existencialismo ao conceito de angústia, de si. De Kierkegaard. Ou seja, estamos viajando de, do presente para o passado, em vez, de, em vez de estarmos viajando do presente para o futuro. É, se não é possível isso, na imaginação é. Portanto, imaginemos. Partindo do, do conceito mais moderno, mas contemporâneo porque isso já não é filosofia moderna isso é filosofia contemporânea. Kierkegaard ele bebeu da fonte da filosofia moderna assim como Nietzsche para criar o conceito que posteriormente viria a ser a filosofia contemporânea porque essa essas essas eras essas datas elas não são medidas na hora ninguém chega assim digo e diz assim, hoje, a partir de hoje, não é mais filosofia moderna, é filosofia contemporânea. Tipo, a gente sabe que não é assim que as coisas acontecem. E aí eu marquei, não tem como não marcar as palavras-chave do existencialismo, que, é, que são o indivíduo, escolha, né, escolha, ansiedade, a autenticidade e o absurdo. Eu disse, isso basta aqui. Isso basta. Eu risquei tudo que eu tinha falado sobre o manual do existencialismo e eu só fiz uma marcaçãozinha, que eu vou ler rapidamente. Mas, porra, isso basta. Primeiro, faz, faz essa viagem de trás para frente. Você tem como elemento base do existencialismo Soren Kierkegaard e Nietzsche. Ambos... Muito loucos de se estudar e muito absurdo. Nietzsche mais ainda. Nietzsche foi radical. E por isso que eu gosto de usar fundo, fundo musical rock and roll, porque é o rock'n'roll da época. É o Hal Seixas, é o é o Mick Jagger, é o, sei lá, é o Beatles. Sabe? É quem fez a revolução ideo, ideológica. Porque de certa forma acaba sendo. O, o, o sujeito não quer, não quer que seja. Mas terceiros acabam transformando isso em, em ideológico. Como, por exemplo, Soren Kierkegaard é muito, muito incômodo durante a vida, tudo o que ele diz, mas depois que ele morre ele passa a ser estudado, porque aí é, Raul Seixas experimentou em vida essa loucura. Foi massa, porque Kierkegaard não pôde fazer isso. É... E aí vamos à questão do existencialismo. O existencialismo é um humanismo. E existe um, um, uma grande associação do existencialismo com movimentos de esquerda. Eu acho muito, muito interessante isso. Kierkegaard e Che... É, é, Kierkegaard não. Nietzsche e Che Guevara. Caminhando de mãos dadas. Assim. É lindo, mas não é verdadeiro. É ilusório. É fantasia. O existencialismo é egoísta o existencialismo é individualista. Ah, mas você quer dizer que Kierkegaard é individualista? Não, não estou dizendo isso, nem Nietzsche seja individualista. Estou dizendo que o existencialismo parte de um princípio, que é o indivíduo primeiro, depois a sociedade. Enquanto a dialética marxista ela parte da sociedade dividida em classes, então, não tem um indivíduo primeiro. O indivíduo ele é um, uma consequência, dessa, um resultado dessa separação em classes. Onde, a, onde você chega e diz assim, Porra, temos 99% de uma classe menos favorecida e 1% de uma classe mais favorecida. Somos maioria, por, por, por, podemos vencer esse 1%. Parece muito simples, parece muito fácil. Só que o problema é que sempre que alguém que chega nesse 1%, nunca quer deixar de ser esse 1%. Entende? Quando você chega no 1%, você não quer sair de lá. Ou quer? Então o poder não é o dinheiro. O poder está além do dinheiro. Mas você precisa do dinheiro para ter o poder. Logo, a população vai sempre se manter como oprimida, seja pelo capital, seja pela dialética do Estado como interventor máximo. E aí na França surge Jean Paul Sartre com a ideia existencialista por Nietzsche, liberdade. Mas como conciliar essa liberdade com como conciliar essa liberdade com o socialismo dizendo que a sociedade está em classes e a, e a classe dominante. E, e, tem que, e a gente tem que viver numa sociedade sem classes, isso é impossível. E ele já constatou isso a partir daquilo que eu falei anteriormente: da, de todo mundo, quando pega o poder, não quer soltar mais. E aí surge o, ele, o elemento humanista do, do existencialismo, e surge uma meia-boca mais ou menos, uma sociedade europeia pós Segunda Guerra Mundial, isso não pôde acontecer antes, pós Segunda Guerra Mundial, onde uma social democracia criou um estado de bem-estar social, educação de alta qualidade, impostos altíssimos e um estado equilibrado. Onde há pessoas ricas e pessoas pobres, mas quem é pobre não é tão pobre e quem é rico não é tão rico. Maravilhoso. Se isso pudesse ser aplicado no mundo inteiro, o problema é que para manter os recursos assim desse jeito, você tem que tirar de algum outro lugar. E, e, e o sistema que defende a liberdade total, no caso uh, a liberdade do capital aqueles que defendem que o mercado se autorregula, de um lado, nunca vão abrir mão do mercado que se autorregula e que, que quer vender, como, como é o dilema das redes que eu citei. O dilema das redes é um resultado do mercado, livre operante. Assim como os sistemas de de compensação, vamos dizer assim, né, que o neoliberalismo criou para para dar migalhas aos pobres são resultado do de uma esfera mais de esquerda, vamos dizer assim, que que olha e diz, e, e traz para o povo aquilo que é do povo, mas não são resultado de amor de fato, não são resultado de compaixão de fato, são resultado de processos políticos administração da polis, e somente isso. Por isso que o existencialismo, ele, ele não convive, eu sinto muito, meu amigo, mas Che Guevara e Nietzsche não cabem na mesma camisa. Não cabem. O segundo é a escolha. Foda. Por quê? A escolha é oposta ao determinismo. O determinismo está para o, o sistema de predestinação místico. Assim como a liberdade está para o livre-arbítrio místico religioso. Ou seja, os mitos que Nietzsche tratou não morrem, só se transformam. A sociedade ela muda, mas ela traz os mesmos arquétipos. Outra palavra é ansiedade. A ansiedade é a náusea de, de, de Jean-Paul Sartre e a angústia de Kierkegaard. O conceito de angústia, tal, lei, é, é, é muito bom. É fantástico. Eu, eu ia até citar trechos aqui, mas eu disse, não, vai ficar muito longo o vídeo se eu for citar trechos. de. Não dá. Não dá. A ansiedade, ela é inerente ao ser humano por essa capacidade de prever o futuro. Não tem como livrar o determinismo a luta eterna entre o empirismo e o racionalismo, porque ambos estão no campo acadêmico, todos os dois estão no campo acadêmico, tanto o racionalismo puro, Hegel, ninguém para de estudar Hegel, ninguém tenta, ninguém abandona de vez a, a, o racionalismo para se tornar irracionalista, vamos dizer assim, nem abandona de vez o empirismo, mas ao mesmo tempo a fenomenologia, que é o que hoje seria o que antigamente era metafísica, a fenomenologia, ela pega os dois e diz que não dá para separar. Mas também não dá para juntar. Você não consegue separar racionalismo de empirismo, mas você também não consegue juntar os dois. Ou seja caímos no absurdo de Kierkegaard, e o conceito de absurdo de Kierkegaard, aí eu vou ler, né? religião e existencialismo. Embora existam famosos filósofos cristãos e judeus que usam temas existencialistas em seus trabalhos, no geral, o existencialismo é normalmente associado ao ateísmo ou seja, a maioria são ateus. Isso não quer dizer que todo ateu seja existencialista. Porém, aqueles que adotam pensamentos existencialistas com frequência são ateus. Por que é assim? O existencialismo não estabelece a prova da existência ou da inexistência de Deus. No entanto, as principais ideias e os temas existencialistas, como a liberdade integral, simplesmente não combinam muito bem com a noção de um ser onipotente, onipresente e onisciente e de infinita benevolência. Ou seja, o existencialismo, o livre-arbítrio, dito por Deus, ele não combina com... Plano de Deus, porque se Deus tem um plano, logo não dá liberdade, porque se desse liberdade não teria plano. Mais ou menos isso. Isso não é novo, isso foi, se você for para os pré-socráticos, você encontra essa, essa, essa dicotomia, essa, essa, essa dualidade. Até mesmo entre os monistas, inclusive um acaba que vem dizer que a ciência é monista. Ela é monista na puta que pariu, aqui mesmo ela não é, não tem nada de monista. Até mesmo os existencialistas que creem num ser supremo concordam que a religião é duvidosa. O existencialismo pede aos seres humanos que busquem e encontrem o próprio significado e propósito por si mesmos, e não seria possível se acreditassem em força externa que controla a humanidade. Ainda é dualista o conceito por considerar dentro e fora. Isso é dualista. Então o próprio conceito que está descrevendo isso, você, meu filho, que falou comigo agora, o livro, o que está escrito aqui, que falou comigo agora, você caiu em contradição. Isso caiu é uma contradição, porque, assim, existencialistas que creem no ser supremo, ser supremo é redundância. Porque ser já pressupõe a eternidade, já pressupõe uma categoria que não faz parte do espaço-tempo. Ou faz parte das coisas invisíveis e indedutíveis, ou in Pensáveis ou inimagináveis ou seja impossíveis de ser estudadas portanto você não, quer, não crê no ser supremo ou você crê no ser ou no nada e aí entra o absurdo de Kierkegaard que é para finalizar porque Kierkegaard e eu e é o terceiro livro eu vou ter que ler só um trecho aqui o irracionalismo que é, que é a definição né o irracionalismo não foi uma corrente filosófica que pretendeu apresentar o ser humano como ser irracional. Mas tinha como objetivo criticar a supremacia da razão. Mas já tinham os empiristas que faziam isso. Os empiristas já criticavam a supremacia da razão e diziam que somos um papel em branco e que apenas após a experiência é que surge a essência. Isso dirá posteriormente também o existencialismo de Sartre. Mas para Kierkegaard a existência humana tem por essência a auto-relação. Tudo se processa nessa relação que determina o modo de o homem estar no mundo. Ora, numa posição de pura exterioridade, que é a dimensão estética ele chamava de estádio, os estádios, ético, estético e religioso. Né? Ora numa dimensão ética, mediando o interior com o exterior, ora numa dimensão religiosa, que é de profunda interioridade, onde o eu se relaciona com Deus, ou o eu se relaciona com o eu mesmo, diria Freud, com o self. Tanto faz. Sabe aquela conversinha que você tem com você mesmo? Pois é, é o preenche, para a filosofia de, de Kierkegaard, é o preenchimento desse vazio, porque assim, eu existo, eu sei que existo, existência é ser para fora, mas para que eu existo? E o vazio existencial é preenchido ou por náusea, como diz, Kierkegaard, como diz Sartre, ou por uma loucura abundante e um amor fati pelas coisas como são. Mas Nietzsche, pense direitinho, as coisas só são como são porque fazemos elas serem como são. Senão elas não seriam como são, elas seriam de outra forma. É o um buraco que a gente preenche da maneira que a gente quer. E aí propõe Nietzsche, o um mergulho, o salto da fé. É o salto da loucura que a religião, o religare, o, a torre de Babel moderna, chama de salto quântico da humanidade, que tem inclusive o seu título num nome, num livro de Ev. Everyone Laszlo, tá aqui, a capa que eu coloquei, eu tenho esse livro. É, é uma versão espírita da mesma coisa que Kierkegaard falou. Espiritualista, ou tal, enfim. É, eu, eu, eu recomendo tudo que contenha um assunto. Porque assim, é, é sério, é um assunto sério. Só que é um assunto que ninguém sabe. Física quântica, ninguém sabe. E as pessoas tendem a, a, a ser platônica quando lhes convém, quando querem ser românticas, quando querem falar de, de amor platônico no estilo romântico. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas, quando lhes convém ser pessimistas para serem artísticas, aí elas são pessimistas. Mas, quando lhes convém serem gurus, dizer assim ser um guru pega toda mecânica quântica e tudo isso que não é conhecido não sei o que e tal e transforma uma filosofia meditativa mas na verdade quem vai decidir qual dessas verdades é a verdade é você é você por quê porque, em conhecendo a verdade, ela te liberta. Isso me lembra um, uma frase, né? E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Pois é. Mesmo após a verdade, porque todo conceito que se cria... Quando não, não se tem um conceito criado para isso, como, por exemplo, na época do racionalismo, irracionalismo, e depois não, existencialismo, aí se cria um conceito de pós-verdade. Não, não, não, não. Pós-verdade não. Daqui a pouco alguém vai chegar com uma verdadezinha e dizer que é a verdade. Não os cigais. Lembre-se bem, não os cigais. Sejam críticos. Você sabe de quem eu estou falando, não oi cigais, vem alguém com a verdade, eis a verdade, não oi cigais, você sabe a verdade. Não siga nenhum guru, nenhum profeta, nenhum mago, nem nada disso. Leia, estude, pesquise Siga o canal vamos, vamos debater Como fizemos aqui no começo, meus amigos E é isso aí E por hoje é só e, e se vocês quiserem mais sobre Kierkegaard Porque realmente eu fui muito superficial Eu fiz uma síntese Apresentei o pensamento de Kierkegaard Mas Kierkegaard é muito profundo É muito complexo Nietzsche precisou de cinco episódios Kierkegaard talvez precise de mais Mas se quiserem é só dizer ou citar o pensador que vocês gostariam. Se eu souber falar dele, eu falo. Se eu não souber falar dele, puta que pariu, eu digo, eu não sei falar. E é isso aí. Falou um beijão. Beijão a todos. E tá longo e vou ter muito que editar, então... É isso aí. E até... A live. Espero vocês na live. Grande abraço.